Olá, que tal? Muito buenas Bem-vindos de novo a essa série sobre Cany Live. Nesse vídeo vou começar a, a... vou importar vídeo, e começar a trabalhar em na timeline, nesse algumas opções aí, vale? Então, para... para importar vídeo, pode puedes... tem essa opção de agregar clipe ou carpeta e aí tu busca o vídeo aí ou seja, a mim me parece um pouco eficiente, assim eu sugiro arrastar e vídeo e lo suelta e acá tem uma coisa importante mira. ok? quando tu arrasta e suelta ele já pergunta de frente tu queres cambiar o perfil do Creepy a 23.98 frames por segundo? por quê? porque Mi Kdenlive ele está configurado aqui a 30 frames por segundo, basicamente isso tu pode configurar vale então se tu quer manter o número de fotogramas de tu clipe, então se tu cambia ele vai arrastar todo o projeto segundo os fotogramas desse clipe, não? Né? então, com isso, o vídeo segue mantenendo os 24 frames por segundo que tu has gravado mas tu pode vir cá a Projeto Preferência de Projeto E canjear isso Então se tu já derra pré-definido Na realidade é tu, tu que liga o sea, eu às vezes gravar a 60 frames Às vezes a 24, então às sea, Dá igual, não? Mas tu pode, por exemplo, derrar isso aqui pré-estabelecido e listo não antes de empezar a importar vídeo não, bueno mas es o bom desse programa é isso, ou seja, ele el por defeito ele já te pergunta, tu queres queres cambiar ou não queres cambiar e tu aí tu decides não, vale, então Acá está nosso vídeo, acá está o monitor de clipe. Acá ele mostra já as ondas de áudio. Vale. Então, se eu arrasto meu clipe a, a linha de tempo, ele automaticamente ele separa o áudio do vídeo. Vale. Então, ele tem. Os dois se quedam assim, como agrupados, né? Então na timeline eu tenho. Já ensinei a os modos em vídeo passado. Se si tu não viu, visto, acá eu tenho a opção de candado, ¿no? bloquear a pista. Então se eu bloqueio essa pista, já não posso fazer nada mais acá. Isso pode ser útil para não. Se si tu já tem algo bem editado, lo cerras para que não. Às vezes por acidente podemos fazer equivocar-nos, assim, não? acá eu posso ocultar essa pista. Olha, isso. Então, com o clique direito sobre clipe, eu posso desagrupar clips. Então, agora eles estão de maneira independente. Não? Eu posso moverlo independientemente. Assim. Para volver a agruparlo, eu eu pressiono SHIFT e seleciono os dois, né? então com a tecla SHIFT eu posso selecionar mais de um elemento junto com o clique direito vou agrupar clips de novo vale, está agrupado de novo então, o que determina agrupar ou não agrupar? por exemplo vamos suponer que eu vou trabalhar com esse áudio que está de frente do meu vídeo, não? Né? então a função cortar que eu posso usar com a tecla X ¿no? então com a tecla X eu cambio a cortar, mira e com a tecla S eu cambio a selecionar vês como cambia? X, S então estou em en cortar, então quando eu tenho o el vídeo, ele vídeo clipe e o áudio agrupado ele corte para cortar é melhor então quando eu corto aqui em ele vai cortar meu áudio simultaneamente mira, cortou os dois vezes se eu já tenho desagrupado, ele vai cortar só a pista que eu estou selecionado então isso depende muito de de o que tu está fazendo hum. vale, aí é essa opção então vocês... vou a selecionar de novo e acatar. Vale. então eu vou acercar um pouco o zoom Yeah. Acá há opções, não? Eh, por exemplo, posso mostrar as gráficas de áudio ou não? Mostrar miniatura em vídeo ou não? Isso depende, não? Vale. Se eu clico aqui entre el medio, ele me dá essas opções, não? Então, eu pode eliminar espaço solo dessa pista ou eliminar espaço de todas as pistas Quando eu tenho os vídeos agrupados assim Se si eu elimino o el espaço automaticamente ele elimina os dois Então é uma unidade Se si eu tenho desagrupado Então com o Shift seleciono Então com o direito desagrupo clips Então, por exemplo, eu venho aqui, eliminar espaço, ele elimina só o do vídeo, não? Agora eu também tenho essa opção, eliminar espaço em todas as pistas, e ele vai eliminar espaço de todas Vale. Acá com o direito eu também posso editar a duração do clipe então, meu clipe aqui dura 55 segundos eu vou ler aqui o tamanho da duração mas também pode fazer isso assim arrastrando aqui también... aqui ah. vale. hay mais opções que daí eu vou falar também por câmera de, de velocidade depois com outro vídeo aí vai ser Efectos também agora, não? Isso Mas que nada quero ensinar isso, não? Que é bem... é bem intuitivo e fácil, não? Acá na timeline eu posso Insertar pistas, não? Então com o direito também Vengo aqui a insertar arriba, abaixo Pista de vídeo, de áudio ou pista de gravação de áudio, né? então, se ele insertar arriba, bom. Então, ele insertou acá na V2, Na V3, ou oh, ele insertou solo de vídeo, não insert, inserta de áudio também. Isso né? tem que ser, né? pode insertar mais pistas acá de áudio, já tá, vale. Então, ele, ele também tem essa opção de gravar assim, né? Pode acertar uma pista de gravação de áudio. Gravar áudio, cara. E pode borrar também. Vale. Então, então eu creio que é isso. Ou seja, eu queria mais que nada ensinar essas opções de agrupar, desagrupar porque mais adelante isso isso ser diferença na hora de editar assim. olha ah. com a ctrl-z ctrl-z de reago depois desago né? puedo, se eu me equivoco eu posso corrigir assim. isso então eu acho que é isso só essa intro aí, a timeline, e nos vemos em próximo vídeo, vale? Hasta luego.